Você sabia que em 2021 poderá se aposentar com a idade reduzida? Você homem, você mulher, não terá que esperar a idade de 65 anos se homem ou 62 anos se mulher para conseguir a sua aposentadoria? Pessoal, meu nome é Rodrigo Reis, sou advogado especialista em Direito Previdenciário. Nos vídeos anteriores falei sobre duas regras de transição da Reforma da Previdência, né? aprovada em 2019, em novembro de 2019. Quem não assistiu, vou deixar aqui na descrição do vídeo. É importante que você assista, pois poderá se enquadrar no seu caso ou até no caso de um conhecido seu tá aqui, é só clicar no vídeo de hoje falarei sobre mais uma regra de transição que é a regra da aposentadoria por tempo de contribuição com a idade reduzida com a idade atenuada, diminuída e como é que funciona, são dois os requisitos para conseguir a aposentadoria nessa regra de transição o homem em 2021 terá que ter a idade de 62 anos e o tempo mínimo de contribuição de 35 ou seja um homem com 62 anos de idade em 2021 e 35 anos de contribuição para o INSS consegue a aposentadoria nessa regra de transição a mulher em 2021 tendo a idade de 57 anos e o tempo mínimo de contribuição de 30 anos ela vai conseguir em 2021 a aposentadoria nessa regra de transição também e perceba que eu enfatizei aqui 2021 não foi à toa porque a cada ano que passa a idade aumenta seis meses ou seja em 2022 para a mulher conseguir a aposentadoria nessa regra de transição, terá que ter 57 anos e 6 meses e o tempo mínimo de contribuição de 30 anos. Em 2022, o homem, para conseguir a aposentadoria nessa regra de transição, terá que ter a idade de 62 anos e 6 meses e o tempo mínimo de contribuição de 35 anos. E assim a cada ano. Em 2023... 58 anos para a mulher e 63 anos para o homem de idade né até completar a idade limite que é 65 anos para o homem e 62 anos para a mulher perceba pessoal que é uma regra de transição né? é uma regra transitória vai chegar o um momento que essa regra de transição vai findar para algumas pessoas e ficará a regra permanente e a regra permanente exige-se a idade de 65 anos e 62 anos. 65 anos para o homem e 62 anos para a mulher. E o tempo mínimo de contribuição, chamado carência. 180 contribuições, 15 anos de contribuição. A regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição. Idade mínima, tempo de contribuição mínimo. E a cada ano que passa, aumenta-se seis meses na idade, tanto do homem quanto da mulher. Em 2021, a idade mínima para a mulher conseguir é 57 anos e a idade mínima para o homem conseguir é 62 anos. Em 2022, mais seis meses, tanto para um quanto para o outro, até a idade limite de 62 anos para a mulher e 65 anos para para o homem com o um tempo mínimo de contribuição que é 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem. Pessoal, no vídeo de hoje falei sobre a regra de transição, mais uma regra de transição que é a regra da aposentadoria por tempo de contribuição com a idade reduzida. Nos próximos vídeos falarei sobre mais regras de transição. e quando findar, quando terminar as regras de transição, vou falar sobre mais temas aí do direito previdenciário como por exemplo a aposentadoria especial tanto daqueles profissionais que trabalham em local perigoso como também aqueles profissionais que trabalham expostos a agentes nocivos né agentes químicos biológicos e outros agentes vou falar sobre a aposentadoria especial antes da reforma da Previdência e depois da reforma da Previdência você que é vigilante, o Supremo deu causa-ganha a sua aposentadoria especial. E não importa se você porta arma ou não, basta ser vigilante e trabalhar. E essa decisão se estende a outros profissionais semelhantes, como um porteiro, por exemplo. Falarei sobre a aposentadoria do professor. Essa é uma aposentadoria muito importante. Também esses profissionais maravilhosos. Se não fosse eles, eu não estaria aqui. Vou falar também sobre a aposentadoria dos profissionais da saúde. Auxiliar de enfermagem, técnica ou técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, copeira, auxiliar de serviços gerais da limpeza. Todos esses profissionais têm direito à aposentadoria especial. E a aposentadoria especial é uma das melhores, se não a melhor porque recebe 100% do salário de benefício. Ó oh, que maravilha! Você se aposentar e receber 100%, ainda mais hoje, com a reforma da previdência, que a aposentadoria tá cada vez mais sendo reduzida. Pessoal, vou falar sobre mais e mais temas, a aposentadoria do contribuinte individual, aquele microempreendedor, tá? Portanto, é importante se inscrever no canal você que ainda não é inscrito se inscreva no canal ativa o Sininho dá aquela curtida aquele joinha pois saberei que estou agradando nos vídeos deixa o comentário a sua a dúvida a sua pergunta a sua questão as críticas sugestões tudo isso é importante para que eu possa saber se estou agradando ou não se eu tenho que mudar a minha forma de falar é, ou qualquer outra forma de apresentar aqui para vocês E com isso eu vou saber, vou tentar cada vez mais me aprimorar E trazer conteúdos maravilhosos do direito previdenciário Pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo